Senhor nosso Deus e Pai, Deus poderoso na batalha, oramos agora por cada pessoa que está nos vendo através dessa live. Deus vai trabalhando, vai ministrando, vai quebrando toda a corrente. Eu te expulso da escassez vai embora, porque o tempo do milagre chegou. O tempo da vitória chegou, o tempo da cura chegou, o tempo da bênção chegou, o tempo da restauração chegou, o tempo da restituição chegou. Eu profetizo, eu declaro pelo poder do nome de Jesus Cristo, receba a vitória. E agora você vai fazer o ato profético. Pelo Nós estamos no a Deus. Estamos debaixo do apacentamento. Nossa. Oh, bom. 2018. An... Apacentamento. Estamos debaixo de apacentamento. A nossa casa está, está autorizada está a prosperar. prosperar. Minha casa é protegida, protegida pelo Senhor. Amém.